um dos jogos mais queridos do Mega Drive com um dos personagens mais queridos da disney o pato donald e esse foi um dos primeiros jogos feitos entre a parceria sega e disney o primeiro jogo você já sabe né é esse aqui cast of illusion jogo estrelado pelo mickey mouse mas eu sempre preferi o donald ao mickey mouse exatamente pelo seu jeito por ele ser irritado e tudo acontecer de errado com ele eu me identifiquei bastante porque eu sou meio irritado e muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que eu quero e eu me ferro e é isso que a a gente vai ver no vídeo de hoje como que foi a criação e desenvolvimento de quackshot como que eram os jogos da disney na época como que ocorreu a parceria sega e disney como surgiu a divisão de games da disney como que quackshot se tornou um dos jogos mais queridos do sistema e como a disney começou a dominar a indústria de games e tudo isso a gente vai ver agora então bora A magia, a magia dos, dos jogos, jogos da, da Disney. Disney. No meio do entretenimento, existe um termo relativamente constante, chamado de o filão do momento. Algo que está enraizado nas mais variadas mídias, desde que a arte passou a ser o ganha-pão de alguns. A dita tendência. Isso acontece no cinema, na música ou mesmo nos videogames. E se hoje a Disney e suas obras possuem o posto de serem os maiores filões da indústria audiovisual, muito pelas produções da Marvel Studios e seus filmes capaz de gerar bilhões, milhões de dólares no início dos anos 90 as animações do Walt Disney eram o foco de muitas adaptações dos jogos eletrônicos a Disney que para muita gente não precisa de apresentações já tinha lançado dezenas de filmes animados que sempre eram premiados e possuíam uma legião de fãs tendo assim uma cartela generosa de personagens adorados como Mickey Donald Pateta e toda a sua turma além é claro de tantos outros que faziam sucesso nos cinemas, em obras como Pinóquio, Aladdin e Peter Pan títulos que deram as caras nos games também nos consoles caseiros isso começou com o Nintendinho o console de terceira geração da Nintendo que era soberana no mercado ali nos anos de 1980 e o Master System o sistema concorrente da Sega a exemplo de DuckTales de 1989 que trazia o tio Patinhas e seus sobrinhos numa aventura em várias partes do mundo Ariel a pequena sereia também de 1989 que trazia a pequena sereia em missões no fundo do mar. E Ship and Dale Rescue Rangers, de 1990, adaptava a animação da dupla Tico e Teco, com suas aventuras nos videogames. E com o lançamento do novo console da SEGA em 1989, o Mega Drive ou SEGA Genesis, como é conhecido nos Estados Unidos, que possuía o maior poder gráfico da época, abriu-se uma oportunidade de quase colocar em telas os próprios desenhos, numa qualidade nunca vista antes. A Disney fez acordos e fechou parcerias com alguns estúdios, como por exemplo a Capcom, que por sinal mais tarde, desenvolveu a sensacional versão de Aladdin, em 1993, para o Super Nintendo, o console de quarta geração da Nintendo, que veio para competir com o Mega Drive. Mas é bom lembrar que a própria Disney também criou um departamento da área de games e demais softwares para adaptar as suas animações. A chamada Disney Interactive Studios que por sinal desenvolveu uma outra versão de aladdin que saiu para o mega drive em 1993 também que era bem diferente tendo o aladdin carregando uma espada para lutar com os inimigos enquanto no game da capcom o herói usava o pulo para causar dano o bom de tudo isso é que em vez de um ganhamos dois jogaços de aventura uma, uma parceria, parceria que rendeu clássicos essa boa parceria da disney com a sega havia acontecido alguns anos antes fechando um acordo com a casa do sonic onde viriam a desenvolver novos jogos para o seu grande console o mega drive o primeiro deles foi Castle of illusion de 1990 estrelado por ninguém menos que o próprio mickey mouse um jogo de plataforma riquíssimo que se passa dentro de um castelo enorme com vários cenários inspirados e e fases repletas de plataformas temporizadas, armadilhas e chefes, vez ou outra vemos alguém aqui no Youtube, falando de Castle of Illusion, pois de fato foi marcante para a época ainda que seguisse a cartilha básica do que é típico de um jogo de plataforma sem grandes adições de mecânicas onde o pulo e os objetos pegos nos cenários, eram os principais elementos para evoluir na campanha e visivelmente, ainda eram aparentes as limitações técnicas que afetavam diretamente todo o flow e visual do jogo outro game da então parceria disney e sega era Quack shot que agora tinha o pato donald como protagonista a primeira vez que a sega apresentou o jogo foi em maio de 1991 numa feira anual de tecnologia a consumer electronic show ou ses o lançamento ocorreu ainda em dezembro daquele ano com pouca diferença de data em alguns continentes onde na américa do norte saiu em 19 de dezembro de 1991 e aqui no Japão em 20 de dezembro de 1991 com os demais continentes recebendo uma semana depois como o game começou a ser feito na transição de geração da terceira geração do Master System para a quarta geração do Mega Drive a ideia era lançar também para o console anterior mas a equipe decidiu tornar o o único e fazer a versão somente de Mega Drive seria feito um novo jogo para o Master System esse chamado The Luck Dime Keeper que saiu no mesmo ano mas possuía uma temática diferente trazendo outra aventura do pato nervoso com seus sobrinhos e a vilã chamada no Brasil de maga patológica já que shot traz o pato Donald transvestido de Indiana Jones numa aventura que faz jus ao personagem homenageado a história começa quando Donald mexendo nos livros do tio Patinhas descobre a existência de um mapa que possui a localização de um grande tesouro conhecido como a herança do rei Garúzia e querendo ficar rico, assim como o próprio tio Patinhas, o Pato começa a planejar a viagem até o local onde estão as coordenadas desse tesouro só que em meio a isso ele não percebe que o vilão bafo de onça observa tudo aquilo descobrindo assim também a existência dessa suposta fortuna e vai atrás dele para abocanhar a bufunfa primeiro, mas Donald sem saber, reúne os sobrinhos Guinho, Luizinho e Zezinho e parte para a aventura com sua roupa de explorador e as ferramentas necessárias necessárias para essa experiência arriscada. Quem não gostou nada disso foi a sua namorada Margarida, reclamando que a saída de Donald e os meninos iriam atrasar o jantar. Quackshot Quack chegou para mudar. mudar. Logo de início, é possível que o jogador escolha para qual fase irá primeiro. E assim como o próprio DuckTales do Nintendinho, o Quarteto de Patos viaja através de um avião bimotor, controlado pelos sobrinhos. E é sempre importante salientar que mesmo escolhendo as fases, para avançar por elas, é necessário possuir os itens necessários. Coisas que você coleta num cenário e vai apenas usar em outro. Aliás cada um desses cenários representam um país do nosso mundo, só que mostrados pela ótica caricatural da Disney, resumindo, você invade o castelo do Drácula na Transilvânia vai para o Egito, para o Polo Sul México e outros lugares com características marcantes ah, existe também alguns temas mais fantasiosos e de terror, como um navio fantasma, ou então a cidade de Duckburg, em Patópolis e o game possui um aspecto de visão lateral 2D, como era o jogo Estrelado pelo Mickey. Só que diferente de Cast of Illusion, que como já comentamos, era um jogo de plataforma aos mods mais tradicionais, Quackshot era muito diferente do que se tinha na época dentro do gênero. Sim, havia lá todo o sistema básico desse tipo de produção, como pular, correr, atirar e escorregar. Aliás, o uso de três armas existentes no game, para o pequeno número de botões do Mega Drive apenas 3, obrigou a Sega a utilizar o Start como menu para selecionar Cada instrumento de combate e há de se destacar aqui que a troca de armas no meio de momentos com mais ação complica um pouco o jogador no começo as armas são o revólver de pipocas o desentupidor de pia e a goma de mascar explosiva as pipocas ou melhor as munições precisam ser recarregadas constantemente podendo ser coletadas durante a fase a goma explosiva é mais difícil de usar pois donald só consegue essa arma ao encontrar o professor pardal na cidade de Patópolis. Porém o desentupidor tem uso infinito, tendo a função apenas de paralisar os adversários, evoluindo durante a campanha. Quando começa amarelo, depois fica vermelho e no final muda para verde. Mas como estávamos falando, Quackshot adiciona em jogabilidade mecânicas que não eram comuns nesses jogos, a começar pela resolução de alguns enigmas, coletar chaves em cenários diferentes para usar mais à frente e até exigir que o jogador entendesse através de leitura o que estava acontecendo na história para que pudesse escolher opções corretas em alguns momentos e só assim era possível avançar para as próximas fases a obra possui características de dois gêneros muito conhecidos no mundo dos games o metroidvania muito simbólico por exigir que o jogador visite outras vezes os mesmos cenários que antes eram bloqueados e após coletar uma habilidade ele ficará disponível e outro estilo que são as particularidades presentes no chamado chamados Adventures onde o entendimento da narrativa é importante para a resolução de puzzles indo mais a fundo dá até para criar uma linha comparativa de Quackshot com os jogos da saga Tomb Raider lançado para PlayStation anos depois que traz a heroína Lara Croft em vários desses cenários desvendando mistérios em caças aos tesouros e resolvendo enigmas o jogo ainda impressiona tecnicamente acontece que Quackshot saiu ali no início do Mega Drive que ainda iria evoluir em muitos aspectos e dessa maneira o jogo não possui o save o que eleva demais a sua dificuldade principalmente levando em conta a quantidade de objetos para coletar e muitos lugares perigosos a explorar sem falar que como é de costume nos jogos da época ao caminhar da aventura as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e caso suas vidas e continues se esgotem era necessário voltar tudo de novo lembrando que o Mega Drive funcionava dessa maneira pois sua proposta era trazer a experiência dos arcades para as casas onde nos fliperamas se os jogadores perdessem tinham que colocar outros créditos e começar a campanha toda novamente e somente em cartuchos especiais como foi o caso de Sonic 3 era possível salvar o seu progresso então basicamente você precisava jogar Shot por várias horas e perder muitas vezes para decorar todas as fases e segredos e como tínhamos que ler as falas dos personagens em inglês o velho dicionário se fazia presente nas longas jogatinas noite adentro. Outro ponto que é preciso comentar é a parte visual de Quackshot, que também de certo modo é prejudicada por essa limitação técnica e até artística da época. O início das gerações em todos os consoles trazem jogos de experiências mais simplificadas, não apenas em mecânicas, mas também do ponto de vista visual. Vamos lembrar que o mesmo console, o PS3, por exemplo, que tinha como exclusivo um jogo como Lair, de 2007. Possuía também em sua cartela, The Last of Us, de 2013. Que claramente mostra uma evolução absurda, nem parece o mesmo aparelho. Mas Quackshot está longe de ser feio. O início então é belíssimo, cheio de cores e formas definidas. Porém, durante a jornada, nitidamente as fases finais, parecem muito inferior ao começo da produção. Muitos cenários, inclusive, repetem Objetos e demais partes das construções, em demasia ficando ali uma sensação de altos e baixos. Que, se for comparada a outros títulos posteriores do Mega Drive, deixam a desejar. Mas se tratando de um jogo de 1991, Quackshot é muito bem servido nesse quesito visual. Tanto que foi muitíssimo elogiado pela imprensa, onde a própria Sega Pro colocou os gráficos como um dos melhores da época, tal qual a trilha sonora, algo muito importante nesses jogos da Disney. Temas que ficam marcados ali em nossas memórias afetivas. E no caso de Quackshot, eles são muito bem utilizados, pontuais em momentos precisos e emocionantes nas ocasiões certas. A trilha é assinada por Shigenori Kamiya, que também havia feito todas as composições de Castle of Illusion. É fácil se pegar colocando em playlists um desses belos temas. Recepção e crítica do público. Além do público adorar e abraçar o game, assim como fez com Cast of Illusion, os veículos de comunicação da época também foram muito favoráveis a Quackshot, onde a maioria deu boas notas e ressaltaram suas inovações. Com alguns destaques para revistas como a Mega, focada no Mega Drive, que listou o Quackshot em sétimo lugar entre os melhores jogos do console. Damian Butt da Sega Pro elogiou os gráficos e destacou os vários quebra-cabeças do game, explicando que entre aspas se as ideias não forem originais a maneira com que elas são amarradas para acelerar o ritmo é nada menos que de tirar o fôlego ainda que criticasse bastante a confusão dos controles feitas com o arranjo do start da Sega, a conhecida IGN deu a Quackshot shot um 7.3 de 10 também elogiando os gráficos e as animações bem como descreveu a trilha sonora como agradável a entertainment weekly deu a nota a e fechou com a seguinte declaração. Para ação, "entre aspas. O que esse jogo de ação e aventura tem em comum com os clássicos da Disney dos anos de 1950? Um herói completamente louco. Durante os vários ataques de nervos do Donald, as penas do pato praticamente voam para a tela em seu colo. Essas palavras são realmente um barato, né? E algo extremamente relevante que Quackshot fez foi que antes de Sonic, a Sega já começava a quebrar a quarta parede e brincar com seus personagens. Caso você deixa o Donald lá parado depois de um tempo ele vai virar para você e começar a espernear e isso naquele tempo era sensacional aliás Quackshot é um jogo especial eletrizante e divertido elementos que traduzem bem o que eram jogos da Disney na época em que o Mega Drive reinava absoluto e faça essa experiência de conferir como está hoje esse que é considerado por muitos um dos melhores jogos do Pato Donald vocês sabem que eu tinha master system eu não tinha mega drive cast of illusion eu joguei só a versão de master system no entanto meus primos me emprestaram o mega drive por um tempo coisa de um fim de semana e eu pude jogar quack shot era um dos únicos jogos que me emprestaram se eu não me engano era quack shot golden axe e Altered beast só que eu vou falar pra você que o jogo que eu mais me diverti foi esse aqui ó Talvez seja pela identificação que eu tenho com o personagem, gosto bastante do Pato Donald E por incrível que pareça, era exatamente esse Pato Donald que eu joguei Esse Quackshot aliás né, o Quackshot japonês Porque o Mega Drive dos meus primos, era um Mega Drive japonês Então tá muito na minha memória essa caixinha, essa ilustração, os dois que eu tenho aqui tem o manual e o cartucho. E o manual tá zero. Parece que nunca foi folheado. E eu me lembro bem dessas ilustrações. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Quackshot? Eu tô muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários. Pato Donald, o protagonista do jogo Quackshot. Ah, e não se esquece.